subestimar tu não deres, vê linha com que te cozes, sombras quando te movas aparecem. Erros todos cometemos, às vezes até por vezes para aprendermos acontecem. subestimar não deres, linha com que te cozes, sombras quando te movas aparecem. Erros todos cometemos, às vezes até ah, homem da sombra, ah, homem que é sombra Vemos homem que sombra, atitudes não da tromba Eu sou o homem que sonda, ainda há o homem que só ponha. Porque ser homem é ter foco, sou um foco e o anaconda hey. Os olhos estão na zona, eu tiro os olhos dessa cona, Eu vejo molhos nessa trama, isso é drama de quem sonha O trama de quem ama é tinta posta numa folha Combustível para quem é anda a partir de escarrolha hey. Se eu pudesse escapar tipo sou ignorar os tics Era feliz, provavelmente a visão menos me hey. Se eu pudesse gravar para poder dar vida aos mitos Eu não vou cupido aos gritos E a dar saltos com uma fronha Eu medito Os sermões foram a redoma pequenino Os deuses controlam a cena toda Tu controlas essa vida de formiga Não é à toa que perdoamos quem erra E erramos com quem nos perdoa Sabes que mais oh mano Que foda. Os traumas que eu vi Mostrei-os a outra pessoa Os diabos que eu vi Hoje estão a fazer ronha Porque fui fiel a mim E se não fosse coronha ah. subestimado te não tens velinha com que te Estou a quando te movas Apareces Erros todos cometemos, às vezes até merecemos Por vezes para aprendermos acontecem Subestimar tu não deres, vê linha com que te cozes Sombras quando te moves aparecem Erros todos cometemos, às vezes até merecemos Por vezes para aprendermos ah, ah, acontecem O oh ah. que que tentas ser a -te, É tanto galo e tu só pensas em azeite a vida é terra e não densa Quando és tu quem já não pensa Mas a mente não dispensa o que tu tens ao peito Talvez haja diferença Então vejam bem Entre as têm respeito e as que beijam bem Então pensa que a ausência deixa tensa Sem defesa e tu vês que o resto é cobras E rastejam bem Por isso olha para os defeitos Podem ser imensos mas tenta manter o respeito Se eu tenho mereço o aprecio o meu preço Pelo talento em qual me deito Mas eu vejo e não esqueço do que eu já passei Tu olhas e só vês e há o it's all great Sem pensar no que me move o amor pelo hip hop cada quadra cada estrofe Que me amarra cada props, que me afasta do retório Ah mas it's ok Porque a vida é isso Eu vivo a minha e tu Tu subestimas cada traço do que eu faço Cada passo do que eu passo na falho falha é Porque eu arrisco Subestimar tu não queres Vê linha com que te cozes Tomas quando te move aparecem Erros todos cometemos Às vezes até merecemos por vezes Para aprendermos acontecem És velhinha com que te coças, sombras por onde te moves, aparecem. Erros todos cometemos, as vezes até que por vezes, para aprender. A...